E aí, galera, what's up? Aqui é o Ronero Marcena da English Experience com mais uma aula do nosso curso de gramática essencial. Essa aqui é a nossa 57ª aula. Sim, galera, a gente está quase chegando aí no final dessa leva, dessa, dessas últimas aulas aí de avançado, eu prometi 20. Essa é a 17ª aula, então tem mais três aulinhas aí para vocês poderem curtir, aproveitar e chegar aí na tão sonhada fluência de inglês. Lógico, né? Nada impede que talvez lá no futuro eu grave mais aulas para vocês, mas vamos ver como é que vai ser o aproveitamento de vocês nessas aulas. Lembrando que essa é a nossa segunda aula sobre passivo, né? Estruturas gramaticais da língua inglesa no formato passivo, né? Ah, meu carro foi consertado, meu carro foi quebrado, enfim, com essa estrutura de que alguma coisa sofreu uma ação, quando você quer dar ênfase não a quem fez, mas ao que aconteceu, né? Que ação que ocorreu ali. Enfim, então, se você não assistiu a aula anterior, eu recomendo que você assista a aula anterior porque é uma sequência, né? Então, uma aula vai complementar a outra. Então, talvez, se você caiu aqui sem paraquedas, procure essa aula anterior para poder fazer mais sentido, você poder aprender mais. Lembrando também que aqui você tem PDF MP3 para você poder baixar. Então, no final da aula, aqui na descrição do vídeo, você pode procurar esse link para você poder baixar e fixar ainda mais conteúdo. E, lógico, se você não está inscrito no canal... Se inscreva no canal, deixe esse joinha, ative o sininho, porque assim você vai garantir que você não vai perder nenhum vídeo. O YouTube entende que, opa, você gosta dos conteúdos lá da English Experience, gosta dos conteúdos do Ronério. E aí todas as vezes que eu lançar um vídeo, um material, alguma coisa nova pra você, o YouTube te avisa. E assim você não vai perder nenhum conteúdo, beleza? Tô contando com você, hein? Mas bora lá, o que nos interessa, né, meus amigos? Vamos falar então sobre o passivo, agora falando sobre o passado, né? Olha aí a frase que eu trouxe para vocês para poder ilustrar e exemplificar. Paper was invented in China in around 100 BC. Então o papel foi inventado na China por volta de 100 anos antes de Cristo. Então aqui, se você assistiu a aula anterior, você sabe que quando eu estou falando no presente, é o que é o verbo to be no presente mais o verbo principal, opa, o verbo principal no particípio. Então eu vou trazer um exemplo em relação ao presente. My car is repaired. Então meu carro está consertado, tá? Então eu tô falando que meu carro está consertado. Agora se eu quero falar que meu carro foi consertado, my car was repaired. Então meu carro foi consertado. Observa aqui gente que a estrutura é a mesma. O que que mudou? Que agora a gente está usando o verbo to be no passado. Então, assim, essa aula é muito simples. Se você pegou a aula anterior, entendeu como é que é essa estrutura, você vai ver que aqui não tem muita dificuldade. É uma coisa que eu falo, se assim, o avançado, às vezes, ele parece ser difícil, mas não é. Se você tem uma base legal, aquela base, ela é sempre usada. Então, a estrutura de verbo to be, ela se repete em várias situações. Então, por isso que eu falo, pega bem a base, aprende bem essa base, que aí depois tudo fica mais fácil para você. Vamos dar mais uma olhada aqui, porque a gente também vai falar sobre afirmativo e negativo, né? Afirmativo foi o que eu acabei de falar, então, olha esse exemplo aí, the cloth was sun in India, então o tecido, o pano, foi costurado na Índia. Passado, né, então eu tenho aqui o verbo te no passado, mais o verbo principal, costurar, no participe. Aí você tem que se lembrar como é que é cada verbo no participe, esse talvez seja o maior desafio, né. Their cups were thrown away, então aqueles copos, os copos deles foram jogados fora. Então, aqui eu tenho o verbo te no passado, were... Né, conjugado com their cups, que seria o plural, thrown, que é o participio, away, que aí é um phrasal verb, na verdade, foi, foram jogados fora. Então, a estrutura é simples. O negativo não muda muita coisa, gente. Ao invés de você só usar o verbo to be, como aqui was e were, agora você vai usar ele na sua forma contraída no passado. Então, como é que fica? Wasn't para singular e weren't para plural. Basicamente isso. Shereen wasn't paid Much. Então, Shireen não recebia muito, não, não era pago muito, né? Não recebia muito, mais ou menos é com essa ideia. Depois, the t-shirts weren't made locally. Então, as camisas for, não foram feitas localmente, né? Talvez ali naquela cidade, naquela região. Então, estrutura simples, gente. Negativo, wasn't ou weren't, dependendo aí é, se é singular ou plural. E aqui tem uma coisa interessante que é o seguinte. A gente sabe que a gente utiliza o passivo... Um, para dar uma ênfase à uh, situação que ocorreu, né, a, a, a pessoa que sofreu uma ação ou a coisa que sofreu uma ação e a gente não quer dar tanta ênfase, não é importante saber quem fez aquela ação. Só que, às vezes no passado, você precisa falar quem fez aquilo, então quem, a, quem inventou o avião, quem inventou o carro, então o carro foi inventado por fulano, o avião foi inventado por tal pessoa e assim às vezes você precisa usar essa estrutura. só que você pode usar essa estrutura, mas você tem que sempre lembrar o seguinte o passivo é, ele não quer dar ênfase a quem fez aquela coisa então eu não quero dar ênfase a quem inventou o avião eu quero dar ênfase ao fato que o avião foi inventado entende então essa é a diferença porque por exemplo olha vamos dar uma olhada aqui nesse exemplo que eu trouxe para vocês polystyrene was discovered by Edward Simon então eu tô querendo o que? Eu tô querendo falar quem foi que inventou, mas minha ênfase não é tanto nele, é, é mais ao fato dele ter sido inventado. Então eu poderia falar que ah, o Eduardo Simon inventou o Polistireno, o po, po, acho que é assim que fala. Poderia, também tá certo, mas quando eu uso essa estrutura, porque eu tô querendo dar muito mais ênfase à, ao fato que ele foi descoberto e não quem descobriu. Então... São algumas particularidades que existem no inglês, na verdade, existem em todos os idiomas. Mas, assim, é só você focar na ideia, o que você está querendo transmitir. Então, aqui a gente percebe o seguinte, a estrutura, ela é a mesma, tá vendo? O verbo to be mais o verbo principal no particípio, Só que agora você vai colocar o by, que é com essa ideia de por, foi inventado por Eduardo Simon. Vamos ver mais um exemplo aqui. Uh, the birds were killed by plastic. Os pássaros foram mortos pelo plástico. Né? Então a consequência da morte foi porque provavelmente, injetar no plástico, né? Então, ó, we use by plus agent when it is important to know who or what did the action. Então a gente utiliza o by para mais a pessoa para você falar que aqui quem fez aquela ação, mas assim lembra-se sempre assim passivo, é mais para você dar ênfase ao que aconteceu. Né? A ênfase da ideia é no que aconteceu. Beleza? Bora praticar um pouquinho, galera? Então, vamos lá. Ó. Aqui tem alguns exercícios para você, são sete frases. E, basicamente, o que você tem que analisar é o seguinte. Qual é o verbo que está no final aqui, ó, entre parênteses? Você vai ter que conjugar ele para o participio e você vai colocar o was or were", ou afirmativo ou negativo, aí, dependendo da situação, tá? Uh, então, você tem que analisar quem é o sujeito para você saber se usa was ou were, e se a frase está com uma ideia negativa ou não para você saber se você vai usar na forma afirmativa ou negativa. Então, Dá pausa agora no vídeo, bota a caixola para pensar e bora fazer esse exercício. Só volta a play quando você concluir. Então vamos lá, acreditando que vocês fizeram isso, que eu recomendei, né, bora fazer a correção. Deixa eu só apagar aqui, ó. The Eiffel Tower by Steven Sov Sovastor. Não sei, deve ser alguma coisa assim que pronuncia. Beleza, então, design é desenhar, né? Porque é, é, é a gente nem traduz mais em português, ah, o design foi de tal pessoa, né? O desenho foi de tal pessoa, acho que é mais ou menos essa ideia, o design. Então, eu tô querendo falar que a Torre Eiffel foi, é, o design foi do Stephen Sylvester. Vamos lá, então. Como eu tô falando no passado, vai ser sempre was. Was designed. É muito simples, né? Então, eu sei que Eiffel Tower é singular, então é o was, e o verbo design é regular, então ele ganha o ed. Número two, the meal -na -na, by my mom. E aqui eu estou falando not cook, então a frase eu já sei que é negativo. Beleza, então eu sei que é wasn't or weren't. The meal é o que? É singular ou plural? A refeição é singular, então eu sei que é wasn't. Wasn't cooked. O verbo cook no participio vira cooked. Número 3, The Golden Gate Bridge in San Francisco, em tá, 1933. Número 3, The Golden Gate Bridge in San Francisco, tá, Vamos lá. Um, eu tenho aí, então, The Golden Gate Bridge, que eu sei que é singular. Então, eu já sei que é o was. E eu sei que a frase é afirmativa. Então, vai ficar o was mesmo. E como é que fica o participio do verbo built? Ele é irregular. Então, fica was built. Tá? Então, ele ganha esse T no lugar do D. The swimmer, tananã, by a dolphin. Uh, então, the swimmer, eu sei que é singular, então eu sei que eu vou usar o was ou wasn't. A frase ali é afirmativa, porque só está o save, não tem not ali. Então, was, como é que é o participio do save? Saved, é save it, é regular. Então, was save it. Number five. 5, Mike, tananã, in the car accident. Beleza, Mike, eu sei que é singular, então eu sei que é was ou wasn't. Aqui eu estou usando not hurt, então eu sei que é negativo. Então eu já sei que é Michael wasn't. Como é que fica o hurt no participio? Fica hurts porque ele é irregular então ele não sofre essa alteração aí na sua forma escrita. Ó, number 6. The Harry Potter Books by Suzanne Collins Então os livros de Harry Potter aí eu sei o que os livros de Harry Potter é plural então é o war ou o warrant Vamos olhar lá no final not right, então é negativo, então você quer. É, warrant. E como é que fica o write no participio? Fica written. Então, warrant written. Então, os livros de Harry Potter não foram escritos pela Suzanne Collins. Number 7. The song Happy Tananã by Pharrell Williams. Show! Aqui eu sei, então, que é singular, que é a música. Então, eu sei que é was ou wasn't. Aqui no final, eu sei que é afirmativo, porque não tem o um not. Então, é was mesmo. E como é que fica o sen no participio? Vamos olhar aqui? Fica some, então, the song, happy, was sung by Pharrell Williams. Gente, então é isso, assim, é muito simples né, o, o passivo dos, da, da, do inglês, né? Então é basicamente você analisar se é singular, se é plural, para você usar o was ou were, se é afirmativo ou negativo, para saber se vai usar was, wasn't, were ou weren't, e saber o, o participio dos verbos, que talvez aí é onde está o maior desafio, né? Às vezes é irregular, você precisa saber como que ele se aplica. Beleza, galera? Então é isso, vou me despedindo de vocês, é, ficou na dúvida, assiste a aula de novo, baixe os exercícios em PDF MP3 para você poder fixar mais conteúdo, tirar suas dúvidas, beleza? E se inscreva no canal, caso você ainda não esteja inscrito, né, meus amigos? See you! Bye, bye!